Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Estou aqui hoje com uma dica extra, uma inscrita do canal que pediu para estar tá fazendo esse vídeo para estar tá ajudando ela nos estudos, que ela está tendo dificuldade na hora de trocar os acordes, de fazer os exercícios para criar velocidade para estar tá trocando os acordes. Então, vou passar um exercício aqui, vamos lá. Estou aqui com o metrônomo, ó, o metrônomo, você pode baixar ele de qualquer um no seu aplicativo, qualquer metrônomo. Eu estou aqui com ele em 87 BPMs, e aí vou fazer o seguinte, vou trabalhar aqui com dois acordes, ó, o Ré e o Lá. O que eu vou fazer? Vou botar o metrônomo para tocar. E aí, vou acompanhar ele fazendo ó. Troquei. Troquei. Troquei de novo. E o lance é o seguinte: acompanha sempre o metrônomo. Ah, tá muito rápido, não tô conseguindo fazer. Então você diminui a velocidade. Vou botar ele em... Tá vendo? 87. Vou botar em 75. Ó, vamos lá. Troquei. Aí, treinei bastante o dedilhado. Ah, já estou conseguindo fazer o dedilhado bem. Agora eu vou treinar o quê? As puxadas juntas, para estar tá conseguindo fazer, tocar os ritmos depois. Então, eu vou treinar as puxadas juntas, ó. Botei o metrô. Ok? O macete é o que? O metrônomo, se você olhar aqui, ó, ele tem quatro números. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ele tem quatro números em cima. Quando ele bate no tempo 1, um, o som é diferente. O som é mais forte. ó. Viu? Então, o macete é você decorar o tempo 1 um, e sempre trocar o acorde no tempo 1, um, quando você for fazer o tempo 1. Um. Vou voltar aqui o metrônomo para 85 e vamos fazer, prestando atenção no tempo 1, ó. Quanto mais você praticar, melhor vai ficar e aí você vai conseguir trocar. Treina sempre com os acordes mais fáceis. Ré, Lá, Dó, Sol, depois Dó, Fá, Lá, Mi. São os primeiros acordes que você vai pegando o jeito deles. E aí depois você vai, vai praticando. À medida que você for praticando todos os dias você vai melhorar. Valeu? Então bora estudar.